Ah, amigos de TechCetera, hoy tenemos un personaje supremamente importante de una empresa que es legendaria. Cuéntanos quién eres. Hola, buenas, ¿cómo están? Yo soy Fabiano Matos, soy gerente general de Oracle para Colombia y Ecuador. Muy contento porque estamos celebrando 30 años de Colombia esta semana. Bueno Fabiano, 30 años. Cuéntanos un poco de dónde viene Oracle y sobre todo hacia dónde va. Oracle tiene mundialmente 43 años ¿no? Y, y como corporación vino de una empresa que, se, que, que empezó como Software Development Labs y, y que de hecho surgió haciendo un proyecto para la CIA, la Central de Inteligencia Americana. Hice este proyecto que era una base de datos relacional para realmente cargar los datos de la inteligencia. Este proyecto se llamaba Oracle, el producto al final salió con el nombre Oracle y de 77 más o menos hasta 82, 83 se llamaba SDL, pero ahí cambió el nombre para Oracle. Eh, la historia de Oracle Colombia no es tan distinta, la verdad que de 43 años para 30 años no hace tanta diferencia. La evolución vino después que realmente Oracle Colombia existía. Eh, Oraco Colombia surgiu aí, aí com basicamente seis pessoas: Juan Manuel Williams eh, e mais cinco pessoas em uma oficina, eh, entregando base de dados em carritas, software de base de dados em carritas para os clientes em Colombia. Eh, às vezes ele mesmo entregava, e, e de hecho, eh, eh, hoje somos uma empresa enorme de casi 900 eh, colaboradores em Colombia. Temos um. Un, un, un trabajo súper conectado con el país y, y o sea, hay un portafolio completamente distinto de lo que teníamos en el pasado, de lo que teníamos 30 años atrás. En este periodo compramos como corporación más de 135 empresas y de entre ellas, empresas de aplicaciones de negocio, como CITES... No, pero es, como... espérate, porque te, te me estás saltando en mis preguntas. Esa iba a ser la siguiente. Vale, vale. La, la, la siguiente pregunta era, ¿cómo pasaron de verticales de tecnología a aplicaciones y después a comprar empresas de, de hardware como son? Sí, y, y, y el interesante fue que de tecnología por nacimos como empresas de tecnología, ¿no? Y de base de datos. Y, y bien, y, y, y crecimos de manera in, inorgánica, como decimos. Compramos realmente empresas de, de aplicaciones a lo largo del tiempo. Y compramos a Ciber, compramos a PeopleSoft, eh, compramos más recientemente a Netsuite, compramos a JD Edwards en el pasado. Compramos varias empresas de aplicaciones a lo largo del tiempo, muy conectadas a las aplicaciones de negocio del cliente. ¿no? Entonces eh, empezamos a, a dejar nuestra oferta súper completa. Em 2009, cerramos o deal de la compra de Sun Microsystems também. Acabou por, por implementar-se o deal em 2010. De hecho, eu tenho uma conexão muito forte com este deal porque eu entrei em en Oracle Brasil em 2012 e estávamos finalizando a transição de, de Sun para Oracle, eh, de los sistemas, de tudo que se pode imaginar. Eu trabalhava na unidade de hardware. Y estábamos en la segunda versión del Data, entonces yo tengo súper aprecio por el producto también, que ha hecho varios casos de éxito, varios clientes contentos, eh, y, y crecimos de esta manera. Entonces en, hubo un momento, como 2012, cuando yo ingresé, como 2012, 2014, que teníamos un portafolio súper completo, pero este, este portafolio era súper completo, pero era un portafolio completamente o casi todo on-premise, ¿no? Era dentro del center del cliente, eh, con aplicaciones on-premise, con la base de datos on-premise, los los eh, el hardware de Sun, que era uno del, reconocido como uno de los hardware más de alta disponibilidad, más redundantes del mercado, tenía muy buena, muy buena eh, eh, eh, fama en el mercado, y además todo lo que se había Desarrollado junto com Oracle, porque, por exemplo, Alexa Data foi um, um desenvolvimento da gente que criou a base de dados Oracle, que criou também uma máquina para correr a base de dados Oracle. Então, era super otimizado, o melhor lugar para correr na base de dados Oracle. E aí, com todo este tema, que Oracle se tornou uma empresa completa neste em ambiente on-premise, um mais ou menos, há eh, 10 anos, eh, em 2010. Quando já teníamos as empresas aplicações, ora começa a reescrever todas as aplicações para a nuvem. Então, se todas as aplicações para a nuvem, para que? Que poderíamos fazer nós outros? Pôr as aplicações em nube de da maneira que estava, e aí seria um serviço simplesmente de, de que o cliente poderia usar suas aplicações em la nuvem, pero sim as características de uma aplicação nativa em la na nuvem como son de nuestros teléfonos móviles, no que tú haces un update y, y todos tienen las nuevas funcionalidades de ese update de la aplicación en, en el mismo tiempo en todos los lugares del mundo para todos los usuarios. Entonces, lo que hicimos, y escribimos y a cada tres meses tenemos un update de todas nuestras aplicaciones, de todo nuestro, nuestro stack de aplicaciones. Entonces, cada cliente de cada aplicación tem um update. Por isso, decimos que tu upgrade a la nuvem com as aplicaciones é tu último upgrade. Não te preocupa mais com o novo hardware, com o a versão. que em passado, era uma loucura uma nova implementação. Era casi empezar de zero, não? Era migrar. Casi, casi empezar de zero. E aí, cada três meses, pode receber uma funcionalidade, porque o equipo de desenvolvimento não para de criar funcionalidade. E, na verdade, algo que. Pode ser que esteja sendo criado para alguma empresa em Índia, nos pode servir em Colômbia. Então, aqui se vai disponibilizando as novas características e todos quedam com um produto melhor a cada três meses. Então, se isso é isso e ao longo do tempo também eh, eh, sabíamos que tínhamos que, que fazer o catch encontrar um pouco na parte de infraestrutura, porque nós outros começamos com a aplicação e nossa competência no caso dela nuvem de, de infraestrutura começou por infraestrutura nossa em, competência começou porque tinha mais infraestrutura do que necessitava para sua e-commerce então um começou de uma maneira o outro começou de outra e nós tínhamos que buscar nosso espaço e nós outros começamos a ser a tarefa também nessa nos dois anos mais ou menos tínhamos este tema de aplicações já que já havíamos escrito e teníamos o tema da nuvem que teníamos que fazer um cambio da nuvem de infraestrutura então eh, aí Larry realmente tomou personal esse tema ele havia anunciado que, que ia buscar a liderança desta de indústria há eh, mais ou menos quatro anos e ele realmente eh, contratou um equipe multidisciplinar eh, tomou gente de seus claro seus próprios engenheiros aí em en seu equipe mas também gente de la competencia, gente de outras empresas. E, e a verdade é que isso é un um cheque em blanco para esta gente. creen a melhor arquitetura de um data center de nube de, de, tus, de los sonhos de ustedes Ou seja, arreglen tudo o que é errado e pongan todo o que soñaron em ter em um data center de o e, e é verdade mesmo. O es sea, é, é, é, é, é um fact Fabiano, tengo una pregunta súper grande porque la mayoría de los gerentes de tecnología han ido creciendo en el tiempo. De pronto entraron eh, con otro puesto, les ha ido bien, como como decimos en Colombia, le pegaron al perrito y fueron ascendiendo. Pero puede que no todos entiendan el concepto de la nube y, y de hecho a muchos les da miedo. ¿sí? Dicen, oiga yo prefiero tener mi información, en mis propias máquinas, en mi propio data center y demás. La tendencia es hacia allá, pero todavía hay modelos como los bancos y demás que le tienen mucho miedo. ¿Qué le podrías decir a ese tipo de, de, de personajes? Bien, yo, yo puedo decir muchas. Primero que en Colombia, yo, yo estoy presenciando en Colombia algo muy positivo en relación a eso. Colombia, incluso según IDC, Es el país de Latinoamérica que más rápido crece en adopción de nube. Y segundo, que en el mundo, imagínate, en el mundo, el segundo país que más rápido crece en adopción de nube. Mira qué, qué espectáculo, ¿no? Este es espectacular. Pero más allá, es si tú tienes un data center, tú no eres y además tú no eres. Temos que gastar um montão de plata no data center e todo contratar um montão de gente. Agora imagina que eu posso montar este data center, pôr todas minhas capacidades de segurança nesse data center, pôr todas minhas capacidades de inteligência artificial, machine learning nesse data center para ter a melhor arquitetura possível e a melhor maneira possível desse data center para dar o melhor serviço. Meus robôs que fazem hoje o partilho e o manejo da base de dados autónoma, o manejo, o partilho de mil Linux autónomo, o el manejo, o e a configuração e respaldo a Active data guard autônomo, que pode ser dentro de um data center ou em outro lugar, outro em outro lugar do mundo totalmente sincronizado. Estes robôs não descansam. Estes robôs não sacam um espaço para fazer a siesta. Estes robôs estão 24 por 7 disponíveis. Estes não deixam um parcheo para amanhã. Não há risco maior para uma empresa que um sistema não parqueado. O ransomware, os hackers, entram por ausência de atualização los sistemas. Imagina que nós estamos automatizando nuestra nossa nube com inteligência artificial e machine learning a um nível que... Estamos fazendo automático o manejo de toda a capa básica da infraestrutura. Então, nós podemos oferecer, ou em nuvem pública, tudo o que vocês têm em seus data centers, ou mais. Então, o Entonces, que eu diria é: o que te impediria ir à la nuvem? Te impediria a nuvem? Algum regulamento que não deje que tu pongas dados em outro país, ou em um data center que não seja o tuyo? Claro. ¿no? e eh, eh, algum tipo de latência. mas assim mesmo, há tantas tecnologias hoje, hoje para acabar com nós somos nós temos redes conectadas, temos conexões, temos maneiras de entregar a uh, conexão super rápida para os clientes. Então, minha latência hoje passa a ser um a ser um grande problema. Isso já foi um problema há dois três anos. Então, a grande eh, eh, aí medo. Em Colômbia cada vez menos. Por Deus, muito bueno não. Cada... Y, y y además, o sea, puede ser reglamento, pero no más que esto. Ok. Es muy positivo. Fabiano, ustedes hablan de nube de segunda generación. ¿Nos puedes contar cuál es la diferencia entre la de primera y segunda? Completamente completamente diferente. Si comparamos la, la nuestra contra la nuestra, y la nuestra de primera generación es básicamente igual a la de primera generación de todos. ¿está bien? O sea, no, no inventamos la rueda de porque era igual, todos assim é igual. Eh, o que fizemos nós outros? Primeiro, nós outros eh, temos uma capa de processamento que tínhamos na geração 1? Esta capa de processamento tinha dentro dela mesma capa de processamento, ou seja, a mesma granja de processamento, tinha a capa de segurança e autenticação. O que gerava isso? Se si um hacker logra entrar en la capa de autenticación, autenticar, pasar por tu seguridad, probablemente él va a tener acceso a los datos de sus clientes. Porque uh -huh. él está en la misma máquina. Además de esto, autenticación y seguridad generan algún workload. Entonces, si tú tuvieras un gran nivel de gente accesando Uh, um grande nível de ataques, por exemplo, em, em épocas de muita, em, muitos intentos de hackeo, como eleições, como épocas de que a gente trata de hackear demasiado. que, que passava? A performance baixava muito. O que fizemos é Sacamos esta parte, esta granja de dentro, e pusimos afuera. Pusimos afuera com um processador que não é Intel, padrão de mercado. Com um software que não é o software que todos conhecem. Ou seja, não é es que seja hackeable, porque a capacidade dos los hackers evoluiu cada dia, não? Mas o que te pode dizer é es que é muito difícil de ser hackeado. E, además, se si você ingressa, não vai estar em na mesma máquina que estão os dados. Então, você tem que ter a clave criptografada para chegar a los dados do cliente. Y esta clave ni Oracle tiene, solamente el cliente tiene, y quien tiene los datos tiene. Y en Oracle no hay opción de que los datos no, no estén criptografados. Diferente de otras nubes que tienen la opción de estar criptografados o no, en Oracle como el overhead de performance hoy es casi cero para criptografar los datos por la performance de la nube, hoy lo que lo que acaba pasando está siempre criptografado. Então você quer da casa impossível que eu não tenha uma brecha de dados. E aí quando tu miras brecha de dados para uma PME, na brecha de dados. Isso, foi uma informação que me deu na nota econômica outro dia. Uma PME que tem uma brecha de dados pode deixar de existir em seis meses. Deixar de existir em seis meses. Esse é o maior risco que uma empresa corre hoje. Hoje, na verdade, corremos menos risco de crímenes en la calle, porque casi no estamos en la calle, mucho más riesgo de crímenes virtuales. ¿eh? Claro. Entonces, hay, que, hay que cuidar mucho eso. Y, y, y, y toda esta parte, hicimos una otra granja en esta generación, que fue la granja de tecnologías emergentes. Y metimos esta toda esta parte de aplicaciones que te comenté, que reescribimos, por arriba de esta infraestructura, junto a la parte de tecnología então todo junto com uma granja de segurança de e autenticação com a aplicação com os dados e com a parte de, de eh, tecnologias emergentes servindo tanto a la parte de aplicações como a la parte da tecnologia então estamos embedendo a nossas aplicações e a nossos serviços de infraestrutura de, de tecnologia todo o que é inteligência artificial machine learning blockchain como automatizar as coisas como criar características que facilitam o uso de nossas aplicações, que facilitam que o cliente eh, eh, tenha facilidade de, de descobrir melhores patrones de comportamento de seus clientes, da utilização de, la de, de los sistemas por seus colaboradores. Então, es, está completamente diferente. É uma nuvem da segunda geração, diferente em estrutura e diferente em características, em tecnologias emergentes. Ok, Fabiano, anteriormente eh, las empresas veían a Oracle como alejada, sobre todo las pequeñas, porque era muy costoso. Pero hoy en día vemos que no solo pues ha cambiado su modelo de costos, sino que también está cerca de empresas como Impulsa, o bueno, de estamentos como Impulsa, el Sena y demás. ¿Nos puedes contar qué estás haciendo, qué están haciendo con ellos? Sí, sí. No, y, y, y, y, y, y, y tienes toda razón, Oracle tenía... Não solamente ora com as, as grandes fabricantes não tinham esta visão de que a que era caro e que isso, não. Mas, mas, a verdade é que com a nuvem, a tecnologia se democratiza muito, não? A nuvem claro. tem igual, igual para um milhão, que tem para um milhão, que tem para 10 milhões de usuários. Então, isso é muito importante. Mas, independente disso, eu e eu, eu sou um, um eu sou encantado com o poder da educação. Eu, eu, Vê que temos um problema em Colômbia, porque Colômbia vai receber um montão de inversões. Quando tu analisas os aspectos que os venture capital evaluam para ser inversões um país, Colômbia, by far, é o país mais fácil e melhor para ser inversões em en Latinoamérica. Então, eu creio que Colômbia, passando pela crise, vai receber um montão de inversões. E o que vai passar? Hoy falando com o Dr. Carlos Mario, o diretor-general da SENA, ele disse que há dois meses me, me havia dicho que temos 62 mil postos de trabalho de tecnologia e estes 62 mil postos de trabalho abertos de tecnologia estão disponíveis porque não há gente com conhecimento para ocupá-los. E a verdade que temos um nível alto de desempleo, mas não podemos ocupar estes postos porque não há gente com este conhecimento. E tudo isso faz parte de um ecossistema que nós, como grandes tecnológicas, temos que apoiar, temos que desenvolver. Então, o que fizemos? Com a missão Take 2022 do MINTIC, com a ministra Kária Budini, firmamos eh, eh, de apoiar a criação do grupo ahí de 100 mil desenvolvedores, firmamos este compromisso. Já estamos treinando gente em Java, em programação Java, em base de dados, é eh, a verdade que entrenamos master teacher já para que eles empieçam a replicar aí seus sus, conhecimentos. A gente que participa deste treinamento e faz este, y, y eh, este trabalho, además de eh, salir com o conhecimento, sai com eh, todas as ferramentas para desenvolver o que é super interessante créditos de nubes, essas coisas, é super interessante, o desenvolvedor sai com tudo que tem na mano com a cena fizemos um acordo de treinar mais 40 mil aprendizes e mais 40 professores, então, e com este, e com e, ayer, e com e com impulsa? sim, antes de ayer com impulsa anunciamos um programa que tem tudo que a ver com a lei que aprovou impulsa com o liderazgo de Ignacio Gaitan, que é a lei do empreendedorismo, que não somente fala de empreendedorismo, mas também fala de igualdade de gênero, eh, que é uma academia de ventas para mulheres empreendedoras. Anunciamos em nosso evento de 30 anos. que consiste? Basicamente, vamos tomar executivos nossos executivos, executivos e executivas nossas dentro de Oracle, e vamos a entrenar mulheres empreendedoras para gerar este ecossistema de empresários, de gente de TI, com con bastante conhecimento, vamos dar classe de venda, marketing, posicionamento de produto, ou seja, todas as habilidades que, que necessitamos dos profissionais no mercado. Vamos começar com um grupo de 10 pessoas já em e queremos começar pronto. Vamos, empezar, vamos já começar as a subir as inscrições já em janeiro. Y esperamos começar com con os primeiros dias, mas vai ser um programa continuo. Vamos a ter vários grupos eh, conectados diretamente. Depois das de 10 sessões que vão a ter, vão ter um mentor, vão a ter um vão a conectar com um executivo de hora, com que vai ser su tutor para a vida. Então vocês e eh, la mano de impulsa vamos a ser esta seleção. Impulsa nos vai ajudar a, a prover conteúdo, incluso nos vai va apoiar com toda la metodologia. Entonces, vamos, va, va a metodologia. Então, seguro vai ser algo super interessante e nos vai aproveitar não somente uma quantidade maior de mulheres em lá indústria que todavia é algo difícil, não para hora porque eu creio que em Oracle, em Colômbia, até temos um 50-50 entre homens e mulheres. É mais que no mundo, No mundo temos um 30% de mulheres e 70% homens. Em Colômbia, temos 50-50. Mas em toda a é difícil. Mas mais allá, creio que esta academia vai formar nuevas líderes. E, exemplo de nuestra CEOs, Afra Katz, formaremos novas ejecutivas mulheres. E estas ejecutivas serão ejemplo exemplo para muitas jovens que venga para nossa indústria e trabalham em nossa indústria. Fabiano, a nível país e a nível Oracle, como vieram a pandemia? Como uma amenaza ou uma oportunidade? a verdade primeiro eh, primeiro de todo eh, nós outros programos seguir trabalhando normalmente nós ¿no? outros sea, já estávamos transformados digitalmente somos digitais e já havíamos sido nosso maior caso de referência de de mover-se lá a, a nuvem há quase sí. três anos nós movimos nossas operações à la nuvem então, já tínhamos todos os sistemas acessíveis de todo lugar, eh, eh, VPNs, já estávamos usando o Zoom, que estamos usando agora para fazer este, esta entrevista. Então, já estávamos usando todo isso. Então, para nós, outros, logramos manter a operação da maneira que precisávamos. E, e, de fato, para tecnologia, muitas empresas tiveram que fazer essa transformação digital de dia para a noite. Né? Foi um acelerador, Foi um acelerador. Então, em eh, en um primeiro momento, já um pouco em dúvida de o que vai passar porque muitos clientes que tinham inversões eh, provisionadas, esperadas, tiveram que fazer aí um... congelar suas inversões. Eh, a verdade é que muitas empresas deixaram de operar, como companhias aéreas que deixaram de operar, muita que se rotendas, ou seja, muita gente deixou de operar e não tinha como fazer inversões, mas do outro lado havia uma indústria que não estava planeada a fazer inversões em TI e que teve que fazer investimentos em TI imediatamente. Então sí, se houve empresas diferentes que fizeram nas em TI, muitas das pymes, por exemplo, muitas de outras indústrias que não as as indústrias tradicionais que compõem nos outros, mas o mais interessante é que seguiram nascendo e impressionante é o movimento para a nuvem. Então igual, vem eh, crescendo demasiado nossos nossos ingressos de nuvem, tanto para a parte de aplicações de SaaS como infraestrutura IaaS. Ou seja, as empresas agora perderam ainda mais o prejuízo quanto a isso na nuvem, porque agora vendo que podem trabalhar de onde seja, Imagina que se las máquinas podem estar de onde ser. Não? Claro. Ou seja, é um pouco de cambio de paradigma. Agora, nossa grande preocupação, na verdade, e Felipe, eu digo, de coração, é a reactivação econômica. Porque, ou seja, nós não estamos para aprovechar-nos também de. De la no preparação das empresas. Não, na verdade, nós estamos com nossos clientes. Eh, de muito tempo, o que hicimos foi tratar de maximizar a inversão que eles tenham com os outros, e potenciar o uso das coisas que já tenham com os outros. Com clientes, tratar de eh, eh, servirles a emergência que eles tinham que arreglar aí. Mas estamos muito preocupados com a reactivação económica, porque por mais que tenhamos bons vendedores, eh, um ecossistema espetacular e tudo, se si não é reativação econômica não é que não há hora não há tecnologia não há país a reactivação econômica é fundamental para o país e por isso que estamos involucrados com, com o governo em este em plano plan Colombia de, de reativação e, e todos esses temas de, de educação e, e buscando estar em todos os lugares mais remotos aí é eh, tratando de entregar em las escolas entregar educação de qualidade, de, de, de educação tecnológica de qualidade e a la medida que ela conexão vai chegando cada vez mais, porque necessitamos potenciar muchísimo na reativação econômica. Esta é es uma preocupação enorme de todos nós outros. Fabiano, já que estamos em confiança, tenho uma pergunta que que nos isso, a audiência quando se enteraram que vamos falar com Oracle e é qual é o interesse que tem Oracle a nível mundial em TikTok? Es algo que la gente no entiende. Sobre todo en Estados Unidos. Sí, sí yo, es que yo, no, no, yo no, no puedo comentar eso. Yo no puedo comentar, perdón. Sé que estamos en confianza, pero no puedo, no puedo comentar además, tampoco estoy involucrado en esta decisión. ¿eh? Esta decisión bueno, está bien. bien. Lo intenté, lo intenté. Es, esa podría ser la, la pregunta difícil. Esta, de la esta, me encantaría, me encantaría discutir esto. Podríamos discutir esto por horas aquí. ¿no? Pero, pero, pero, pero lo que veo es que. Ahora está conectándose. Y ahí yo digo por, por Zoom, por 8x8. Las empresas high-tech nas empresas que movem grandes workloads de vídeo, e áudio, cada vez mais estão buscando provedores que lhes deem performance e capacidades de entrada e saída de áudio e vídeo de uma maneira rápida e de baixo custo. Oracle logrou um algoritmo de entrada e saída de áudio e vídeo com um custo baixo e uma velocidade alta. Então, o Zoom foi assim, Seguridade, velocidade e bajo costo, 8x8, o mesmo. E tem tudo que ver tito Aqui, agora, eh, o interés realmente, aí que perguntar ao jefe, a doña. Alarre. Sim. <risos> <Sí. risos> Bom, bueno, eh, Fabiano, cerremos com algo. Qual é o secreto del éxito, sobre todo a nível de Oracle Colombia? Ah, o secreto, secreto del éxito de Oracle Colombia. Eu wow. acho que é mirar a todos os pilares. Primeiro, a, a as pessoas que trabalham com nós. Temos uma empresa de quase 900 pessoas e eles estão cuidando. Na verdade, que não sacamos a nenhuma pessoa da organização por temas de pandemia. Nós vimos a todos os nossos empregados e eh, estamos muito contentos com os resultados que estamos logrando e com o nível de motivação e conexão que nossos colaboradores estão com a companhia. Isso é es espetacular. O eh, outro, eh, com o país, aí que manter-se integrado ao país, porque se si uma empresa não está completamente conectada ao lugar que vive, o sea, deixas de percibir os detalhes e deixas de fazer as inversões que tem que fazer e vai descobrir dois três anos depois que está fora do mercado. E eu creo que o outro segredo é ser eh, com que o mercado perceba este cambio de Oracle. Oracle cambiou-se muito a uma empresa de serviços, eh, uma empresa de nuvem, está com uma potência espetacular neste aspecto. Muitos de nossos clientes, nossa base instalada on-premise, está movendo seus cargas à nuvem, e temos todo o potencial todo o potencial para estar, eh, eh, liderar este mercado de nuvem em um par de anos então e eh, com muito cuidado aos clientes com foco total na jornada de nossos clientes dentro da de companhia então é na cara de hora o que queremos que percebam então é isto pessoas sociedade e nossos clientes que são a razão de, de nossa existência ¿no? então o mais importante são estes três pilares e que de verdade eh, espero que percebam na hora como uma empresa que está realmente mirando esta estrutura diferente de lo que fue el mercado durante mucho tiempo perfecto muchas gracias fabiana muchas gracias a ti.